Fala, guerreiros! Eu sou o Thiago Fracão, seja bem-vindo a mais um vídeo. Galera, o vídeo de hoje, eu e a Thaís acabamos de encontrar aqui uma colônia assombrada, né, Thaís? Isso mesmo. Pessoal, acabamos de encontrar aqui, a gente estava indo atrás de umas lendas que foi no passado. Paramos aqui nesse sítio, conversamos com o um senhor que mora aqui, ele mora aqui nesse sítio, e ele falou pra gente que essa casa aqui, galera, essa daqui é assombrada, né, Thaís? isso mesmo. Diz que ninguém consegue entrar dentro dessa casa à noite. Ele mora na casa do lado, ele diz que escuta bastante barulho. Diz que o negócio aqui é pesado, né, Thaís? Uhum. Ele não sabe o que aconteceu porque essa fazenda aqui é muito antiga. Então, eu e a Thaís vai fazer a exploração, vamos fazer o reconhecimento pra gente estar voltando um dia e noite aqui, né, Thaís? Isso mesmo, gente. Ele não quis aparecer no vídeo, mas foi isso que ele nos mas falou. Mas ele autorizou a gente a gravar tudo Autorizou. Aí. E galera, atrás da Thaís aqui ó, tem um chiqueiro, a gente vai mostrar para vocês. Então já deixa ó, Desce o dedo no like, se inscreve no canal e bora para mais uma exploração. Galera, olha aqui, ó. Tem um chiqueiro. Vamos começar por aqui, tá aí? Funciona, né, Thiago? Diferente ó. dos lugares que a gente costuma aí que, ó, que não tem nada, não tem ninguém. Aqui funciona, tem os animais, ó. Ó, os porquinhos. Olha a cara dele de uma beleza. Gente. Isso aqui deve ser para consumo próprio, né? Que... Vocês estão escutando o galo aí, pessoal? Agora a gente vai entrar na casa ali que tá. Que ninguém consegue entrar, né, Thaís? Aham. Uhum. Tá com a lanterna aí? Tô. Olha o galo ali, ó. Pessoal, o local aqui, ó. Tem essa casa. Tem aquela ali. Tem quatro casas, né, Thaís? Aham. Uhum. Quatro casas. Tem um... um celeiro lá no, no fundo também. Tá o local aqui é antigo pra caramba. Ó, galinha. Olha lá, ó, tem essa casa aqui, essa daqui, aquela ali e aquela outra lá, ó. Não sei se dá pra ver, tem outra lá. Ele falou pra gente que aquela, a primeira casa lá é aquela lá também assombrada, né, uhum. Que Escuta barulho lá, é só que aquela lá é trancada. Tem até móveis naquela casa é aquela primeira que tá lá na frente. E ó, ele mora bem do lado aqui, ó. Ele escuta muito barulho. Uhum. Ele falou que até já viu coisa aqui nessa janela. Já? Nossa, tem um rádio aqui, tá, né? Aham. Uhum. Licença. <risos> Licença. Nossa, tem bastante coisa aqui, ó. Acho que eles coisas guarda, essas né? coisa aqui, ó. Faz que casa esquisita, hein? Então. Eu gosto de olhar tudo certinho. Sim. E ele, diz e que ele, de noite ninguém entra, né? Esse senhor, ele vai fazer. Não faz muito tempo que ele mora aqui, ali, né? Thaís? Não. E ele disse que o negócio aqui é tenso. Só que ele não sabe o que, que aconteceu aqui na. Colocava muito antigo, né? Uhum. Tem CD, umas coisas aqui, ó. Tem um calçadinho de criança, olha aqui. É mesmo? Não, forrada É quente pra caramba aqui dentro. É quente, cara. Muito esquisito essa casa aqui. Era chãozinho verde, tá vendo? Tinha que encerrar esse chão. Ficou bem bonito. Ah, e era verde, cara. Uhum. CD Ó a porta. Nossa, esse quarto é mais quente ainda. Aham. Uhum. Olha lá nos litros lá. Ixi. Tiago aqui é assustador. De dia já tá assustador, né? Imagina à noite. Tá, tem assim. Aham. Uhum. Eu acho que era, ó, aqui era a sala, aqui era um quarto, aí aqui é outro quarto e aqui era a cozinha, né? Nossa, Tiago, mas tá caindo isso daqui, olha que perigo, ó. Olha aqui. Tá caindo. Tá afundando. É. Perigoso pra caramba. Thaís, olha aqui. Deus e um monte de cruz. Nossa, onde tomar banho? Parece que teve alguma coisa arranhada aqui, tá vendo? Aham. Uhum. Hum? Nossa, Tá louco esse chão aqui, ó. É. Nossa, perigoso. Caiu, ó. Perigoso pra caramba isso aqui. Agora eu fiquei curioso. O que que acontece aqui? Então. Aí é o que? Eu tô como, É. Aqui é uma área. Ele falou, Só pessoal, um quando ele mudou para cá, essa casa já tava desse jeito. Ele não colocou nada e nem tirou nada, uhum. né? Já tava assim. Acho que chove e mole aqui, ó. Molhei esses baixos. Ai, tem um monte. Aqui, aqui tem um carro aqui, Thaís. Tá Olha Deixa eu dar uma olhada em volta da casa. A gente não perguntou, né? Será que abandonado? Pelo jeito já faz um tempo que não, né? não funciona. Dá uma olhada aqui, ó. Aqui é guardado algumas coisas, né? É, é guardado algumas coisas. Ah, que uma Quintalzinho, ó, tá vendo? Ah, é verdade. Ai que susto! Caramba, hein, cara? Grande pra caramba, hein? Grande. Quer ir lá ver a tua? Lá? Vamos lá? Vamos lá. É, imagina isso aqui de noite. O cara tem coragem de morar sozinho aqui, né? Tem coragem, ele mora sozinho, galera. Ele mora aqui, ó. A casa dele também é bem sinistrona, é, né? É, e grande, né? É. aqui deveria ser horta antigamente, ó. Olha aqui embaixo. É, que lembrança. É da Ele falou que dá umas 7 horas e e já entra pra dentro de casa, né? Já Chá. entra pra dentro de casa. E aquela casa lá, pessoal, aquela primeira mostrada, tá? aquela é. lá tem móveis. Tem. Só que ela é trancada, aquela lá. As coisas que tá lá não é dele, né? Não. Gente, é muito isolador essa fazenda aqui. buraco, vocês não fazem ideia. Cuidado, cobra, amor, que ele falou de cascavel e aquelas é, abelhas é grandes. Ah, não, vai conseguir usar, não. Vamos só rodear, igual. É, mas mostra ali Vai ali, mostra ali. ó tem um as coisas que eles guardam aqui. Sim. Ah, ali em cima. Ó. Uhum, tá. Eu vi. É muito antiga, né, Tiago? Hum. A gente perguntou para ele essa fazenda aqui poderia ser de que década, ele não soube falar. Porque não faz tempo que ele mora aqui. aqui o prédio de café já tomou conta. É, não Olha aqui, pessoal, o, tipo o de café. Não vai dar nem para entrar. Olha, é antiga demais, Thiago, isso aqui, cara. É antiga. Muito, muito, muito. Galera... O que você achou desse lugar? Achei, tipo assim, cara, isso aqui é muito antigo. Demais. Muito antigo mesmo. É uma colônia antiga. E não sei o que possa ter acontecido aqui ou lá naquela casa para ser assombrado né Thaís uhum. que ele fala que escuta muito barulho de noite lá naquela casa e ele já viu também muito as coisas a né? gente não falou nada de voltar mas né? tipo, a gente pode conversar com ele se ele deixa a gente voltar um dia à noite aí fazer uma investigação é se gente. vocês quiser pessoal é um local bem longe e é num buraco cara vocês podem ver ó Afundado, né, Thaís? Uhum. Se vocês quiserem que a gente volte aqui à noite, ó, deixa muito like. A gente encontrou, acabou de encontrar essa colônia aqui abandonada, abandonada não, né? Abandonada é, não. Assombrada, que nem ele falou que é assombrado. Tem algumas coisas que está abandonada, assim, né? Uhum. Mas eles tomam conta aqui, ele toma conta aqui do local. Então, se vocês quiserem, a gente vai conversar com ele para estar voltando à noite. Dá viu? muito valor aí nesse casal, que a gente tá sempre atrás de lenda nova para vocês, sempre, pessoal. Sempre, sempre. Tamo longe de casa, de tudo. E viemos aqui, ó, para poder... Na verdade, não viemos aqui, nós né? nem sabia que existia isso aqui, né? Eu tava atrás de uma lenda que passou pra gente, paramos, entramos no carreador, viemos aqui, ó, vamos parar nesse local aqui. Sensacional, cara. Ganhamos o dia encontrando esse local. É Deus ganha. nos guiando, hein? É Deus nos guiando. Então a gente pode voltar para tentar fazer uma investigação sobrenatural e tentar descobrir o que, que acontece aqui nesse lugar. Mas eu quero muito like aí nesse vídeo, deixa muito like. E se você não for inscrito, vai, se inscreve aí, não custa nada. E amanhã tem vídeo novo aí para vocês. Thiago, Tamo junto. você tá tão lindo aqui nessa cena de verde. Sério? Ó, que lindão. Aí, ó. <risos> Bora então? Vamos lá. Tamo junto, é nóis. Falou. Fui!